Este ano é um ano de disputa eleitoral e, por isso, agora, a partir de agora, os movimentos começam a crescer e os debates relativos ao processo eleitoral se iniciam de uma maneira contundente. Foi dada a largada para o ano eleitoral. A partir das convenções partidárias e a partir da homologação das candidaturas, já não teremos mais pré-candidatos mas candidatos que devem cumprir e respeitar as normas da justiça eleitoral. Candidatos a prefeito e a vice, candidatos a vereador, iniciam a fase de divulgação de seus nomes e propostas de trabalho em casos de eleitos, se forem eleitos. Muitos preferem nem indicar o nome do partido pelo qual se candidatam. Esse tipo de campanha demonstra o nível de vergonha desses candidatos em relação ao descrédito partidário. Preferem fazer campanha como pessoas físicas, como se não tivessem vínculos com partidos e fossem candidatos avulsos. Isso não existe na legislação brasileira. Candidatos avulsos sem vínculo partidário não é uma modalidade obrigada pela legislação eleitoral abrigada pela legislação eleitoral. Portanto, todas as candidaturas possuem vínculo com partidos. Candidatos a prefeito e a vice-prefeito, com mais de 200 mil eleitores, poderão ser submetidos a um segundo turno. Em caso de nenhum dos candidatos ter alcançado a metade mais um dos votos válidos. Portanto, não basta ser mais votado para vencer no primeiro turno, precisa ter a conquista de mais da metade dos votos válidos. Essa é a realidade. Isso para municípios com 200 mil eleitores. No caso da eleição para vereadores, é necessário que a somatória dos votos obtidos pelos candidatos, dentro de uma legenda, e mais os votos dados ao partido, alcance o que se chama de quociente ou coeficiente eleitoral. Vejamos um exemplo. Para partido político que obteve coeficiente eleitoral que permite eleger dois vereadores, nesse caso, os dois candidatos que obtiverem maior número de votos dentro da legenda serão os eleitos. Há circunstâncias em que um candidato a vereador obtém votos em número muito maior do que os que foram eleitos por outra legenda. Mas se o partido pelo qual ele se candidatou não alcançou o coeficiente eleitoral, não haverá eleição, ele não será eleito. Nos dois casos exemplificados, torna-se indispensável que eleitores observem os partidos a que estão vinculados os candidatos em quem pretendem votar. Em grande parte das situações, há decepções. Vota-se em candidato bem votado, mas quem se elege é alguém em quem não se confia e que teve menos votos. Os partidos que não alcançam o coeficiente só poderão disputar as vagas que sobrarem depois de considerados todos os casos em que houve cumprimento do coeficiente. Então, todos os partidos participam, alcançam o coeficiente só depois disso, é que os partidos que não alcançaram o coeficiente poderão entrar nas vagas restantes. E é por isso que, às vezes, algum candidato bem votado, que não entraria-se por não ter o coeficiente, acaba entrando naquelas naquelas vagas que são restantes. E tanto isso só alcança algum caso excepcional de candidatos e de partidos. Com base nessas informações, os eleitores precisam estar atentos na hora de atribuir seu voto. Não se deve atribuir o voto para candidato vinculado a partido no qual não se confia. Poderá se eleger com o voto de eleitores alguém para o qual nunca você atribuiria seu voto. Então, precisa tomar cuidado, precisa saber que partido participa. Na hora de entregar o voto, o primeiro critério que deve ser observado é... O partido no qual o candidato é filiado. Só depois disso decidir o voto. Atualmente temos uma bipolaridade, na qual, de um lado, estão os partidos que apoiam e apoiaram o governo Bolsonaro e os governadores que lhe dão suporte. No outro ponto, estão os partidos que não apoiam o Bolsonaro e buscam a reestruturação do Estado Democrático de Direito no Brasil. Não há meio termo. As eleições são uma maneira para que os eleitores demonstrem o lado que apoiam e qual é o plano de transformação do país para o qual querem oferecer o seu voto. Nós estamos, portanto, numa situação de bipolaridade. Complexa, difícil de ser resolvida. Mas, de um lado, está o grupo que apoiou e apoia o governo Bolsonaro e os seus governadores. E do outro lado, aqueles que não apoiaram o Bolsonaro, que estão fazendo oposição ao Bolsonaro e que querem, efetivamente, um projeto de transformação de realidade. Entendo que o Brasil, nossos estados e municípios, de maneira como estão sendo administrados, não resolverão os principais problemas da população. Esse é o meu entendimento e eu tenho certeza que é o um entendimento de uma parte muito significativa dos eleitores brasileiros. Vivemos tempos nos quais a situação social e econômica entrou em profunda crise. Sim, há um aprofundamento da crise causada pela pandemia. Ninguém discute isso. A pandemia agudizou o problema. Mas não é apenas a maneira indevida de enfrentamento do coronavírus que gera tantos desequilíbrios. Há, sim, uma crise estrutural, uma destruição do tecido social, gerando transferência da riqueza produzida para o setor financeiro a partir do desmonte das políticas sociais. É uma preocupação que devemos ter. Não conseguiremos reabilitar o Brasil se não houver uma incisiva ação para beneficiar nossas populações internas. A economia não pode se pautar apenas pela política da exportação. O Brasil hoje está fundamentado nisso. É indispensável exportar, para participar, uma boa relação de entrada de divisas. Mas nunca se pode abandonar a população interna. É esta população, a população interna, que permite o desenvolvimento de uma economia de pequena e média de envergadura, mas típica nos municípios. E é por isso que na eleição municipal é fundamental a boa escolha. É essa economia que ajuda na produção de alimentos na atividade comercial e dos serviços locais, base para a sustentação do bem-estar social. Se couber um aconselhamento, dizem que conselho nem sempre é bom, mas recomenda-se buscar partidos e candidatos e candidatas que se comprometam com o cenário e que objetive a abolição dos discursos de ódio e de incitação à violência. Temos que combater o racismo estrutural que está vigente na sociedade brasileira, o patriarcado, o machismo, a misoginia, a homofobia e os preconceitos. Não podemos acatar o ataque à ciência, à cultura, à arte e todas as formas de liberdade de expressão. É indispensável incluir no projeto de país os indígenas, os sem-terra, Todos os nossos biomas, Amazônia, o Pantanal, a Mata Atlântica, o Cerrado, precisam ser preservados, precisam ser recuperados, e é indispensável que tenhamos essa preocupação. Veja-se, por exemplo, o caso do bioma cerrado, que vai sendo reduzido a nada, e é justamente onde nós temos as caixas d'água, onde a água infiltra e alimenta os nossos rios que vão servir depois para o abastecimento de muitas cidades brasileiras. Se não tomarmos cuidado com os nossos biomas, nós não teremos políticas de desenvolvimento em pouco tempo. Enfim, este é um ano importante para que o Brasil expresse com clareza para onde devemos caminhar. Precisamos ter muito cuidado nas escolhas. Tenhamos juntos, sejamos justos e solidários com nossa população, principalmente com a população mais empobrecida. São muitos os anos em que se discute, afinal de contas, qual é o projeto de país. E agora chegou a hora de dizermos qual é o projeto de cidade, de lugar onde vivemos, para a escolha dos nossos vereadores, dos nossos prefeitos e vice-prefeitos. É uma luta que precisa ser travada com muita determinação e com muita dedicação por todos nós. Um abraço a todos vocês e até a próxima semana.